Graças ao histórico de problemas entre emuladores e o sistema de saves de Wild Wars, é a primeira vez que eu estou jogando Wild Tower na minha vida. E é claro que tem um efeito sonoro absolutamente terrível. Tremendo... Hum. Ah, ah meus ossos vibrando e transmitindo essas ondas para o meu céu. Eu vou abaixar o volume, Jesus Cristo. Aham! E é três robôs especialmente feitos para acabar com o Mega Man. Tipo, os robôs aqui são meio que Mega Man Killers Honorários, só que sem o título. Um... Ufa! Ok, tudo bem. Agora, agora eu pude aumentar o volume, isso vai ficar lindo no YouTube! Mas enfim, eu não tenho a menor ideia de com quem eu deveria começar aqui ou não. Eu vou simplesmente começar com Buster Rod porque tipo, ele é o primeiro que estava selecionado. Mas é, aqui nós temos Robot Masters Novos fases novas, e é bem curto. E aqui nós temos escolha de armas. E eu vou naturalmente uh, equipar Metal Blade. Como arma de quebrar paredes, eu irei utilizar Hard Knuckle uh, Topspin é razoável, assim como Needle Cannon uh, Arma do Cutman? Super arm Absolutamente não, Ice Slasher também não Thunder Beam é bom uh, Firestorm também Deixa eu ver, o que mais eu poderia colocar que seria bom. Hum, Atomic Fire... Quer saber? Air Shooter e Atomic Fire. Agora, sobre itens, eu vou pegar o Rush Jet, é claro, não há dúvida sobre isso. Ahn... Um, Magnet, bem parece fantástico. Você pode pegar Rush Marine, isso é... Quer saber, eu acho que item 1 um é melhor do que Rush Coil E essas são as minhas escolhas Eu adoro o fato de você simplesmente ter a oportunidade De escolher as armas que você pode utilizar aqui Isso é certamente fantástico Mas é, nós temos músicas completamente originais aqui Nós temos uma tela aqui especial de pausa Que é bem mais parecida com o tipo de coisa que a gente tem nos Mega Man 2, 3, 4 Eu tenho... Ok, por alguns momentos eu pensei que eu tivesse 9 tanks ali, mas tipo, começo com 8 vidas. Isso é uma decisão interessante. Será que isso tem alguma coisa a ver com a quantidade de vidas que eu tinha quando eu terminei o Mega Man 3? E o jogo simplesmente decidiu colocar as vidas que eu tinha aqui. Eu não sei, mas. Uh, yeah, isso aqui é legal porque é basicamente. Um home hack oficial feito pela Capcom? Hum, pra falar a verdade, tipo, o Alienware foi feito internamente pela Capcom? Ou será que foi alguma outra equipe que trabalhou no jogo? Eu, genuinamente, não me lembro. Ah, eu deveria, tipo, prestar atenção na tela título ali, mas eu basicamente nunca faço isso. As Metal Blades ali atravessaram aquele inimigo ali de uma maneira esquisita atingindo múltiplas vezes, o que absolutamente não é o comportamento de uma Metal Blade. Sabe que isso foi simplesmente porque por causa de como está tudo configurado aqui no emulador que causou esse comportamento? Ou isso é algo possível de acontecer no Mega Drive genuinamente? Eu não sei. Bom. Não iria acontecer no Mega Drive genuinamente, porque essa versão do jogo uh, não é do Mega Drive real, mas... Yeah, olha, é simplesmente um fato objetivo que Metal Blade detona tudo. todo. Então, yeah, certamente... ou oh! Inimigos que são imunes a Metal Blade. Fascinante. Imunes a Needle Cannon, vocês não são, no entanto. Olha só que coisa incrível. Needle Cannon... É útil de vez em quando, fantástico, mas é na realidade. Provavelmente vou simplesmente utilizar isso aqui tá até o fim dos tempos. Exceto que, olha só esta coisinha que eu estou vendo aqui: este caminho alternativo. Com licença. Como assim? E uh, huh. yeah, tudo. Tudo bem. Eu pensei que Hard Knuckle pudesse quebrar aquelas barreiras. Mas não, só Crash Bomber. Huh. Isso não me deixa super feliz, mas tá bom, né? Enfim, hora de enfrentar Buster Rod. -G. Ele, obviamente, baseado no personagem que... Eu cheguei a lutar contra alguma versão uh, dele em Megakutu. Ok, eu pensei que ele ia simplesmente ficar naquele loop pra sempre, mas isso não é o caso. Uou! Ele faz clones? Ok, tudo bem. Ah, então é por isso que o Handle Machine tem clones. É uma referência a ele, possivelmente. Talvez... Eu não sei, isso... ok. Deixa eu... Uh, ser um pouquinho mais respeitava aqui. Não, provavelmente deveria tentar atingir ele no ar com alguma arma alternativa ali, mas tudo bem. Ok, tem diversas coisas, eu deslizo. Ok, tudo bem, não parece o cara mais difícil do mundo de se derrotar com esse alcance. Ele meio que me lembra um pouquinho do robô do Ovo da Morte, como... Ele, tipo, tem um alcance limitado. E, e, ah, isso aqui é simplesmente algo fácil de se desejado de uma maneira completamente passiva. Ó, oh, qual é? Sério? Tipo, algo tão completamente seguro e eu sou atingido ali? Ei, maravilha! Eu tenho... Oh, exceto que ele sobrevive. Porque, tipo, você luta contra eles novamente na fortaleza, pelo que eu... Me lembro de... Speed no YouTube que eu assisti. Eu genuinamente não me lembro, mas... Nós temos Mega Water S também. Tipo, o no nome de... De todos eles são abreviados. Você pode trocar as armas entre cada... Ok, sinto muito, Hard Knuckle. Mas você vai ser substituído por Crash Bomb. Que é uma arma pior. Mas é o que... É o que a gente vai usar aqui para ter mais oportunidades, lugares, etc. Eu provavelmente deveria, tipo. Ah, eu deveria ter pego a arma do Cutman para ter uma arma ah, capaz de me livrar de Gabels. Não, pra falar a verdade, eu acho que eu já tenho outras armas que são perfeitamente capazes de me livrar de Gabels. A propósito, isso foi, é o sapo mais posicionado que eu já vi de todos os Mega Mans que eu já joguei tipo, no Mega Man 2 nunca realmente são utilizados de uma maneira inteligente uh, mas aqui sim bom, não é justo falar isso O que é que eu tô falando? Absolutamente é eu só, tipo, tô acostumado demais com a fase do Bubble Man pra isso ser remotamente um fator mas... Ok, então, vamos simplesmente continuar aqui. Tipo, eu só tô uh, vendo isso e pensando no povo que nos comentários há uh, um tempo atrás estava pedindo camarões por algum motivo, algum meme esotérico. Oh, qual é? Isso é idiota, você precisa das duas armas. Ahn... Um, Ok, Bo bom saber. <risos> oh, selecionei tudo da maneira mais errada possivelmente imaginável. En então, enfim, tá bom aqui. Aqui está seu jogo com camarões que vocês tanto queriam. Parabéns, missão cumprida. Ainda bem que aquele país. Uh, que aquele peixe. não vai tão alto assim, porque isso seria. Uh, potencialmente desastroso morrer ali certamente, mas... Yeah, aqui, exatamente a fase onde você podia utilizar o Rush Marine quer saber? eu realmente deveria ter selecionado o Rush Marine não ter feito tal tá, tá, coisa foi decepcionante a propósito, uma coisa que uh, eu vi é que tipo, eu derrotei o Buster Roger ali e ele não me deu Arma nenhuma. A propósito, uh, Megawater S definitivamente baseado em capas. Ou, oh, o ataque principal dele é simplesmente tentar me derrubar em água, porque os pinos, eu quero dizer, porque isso não é exatamente a coisa mais ameaçadora do planeta Terra. Realmente deveria ser, mas na realidade não é. Mas, enfim, o que, que eu ia dizer? Eu não tenho certeza. é uh, yeah, eu vi... Isso aqui é um Sprite reutilizado, esse escudo do Mega Man X3? Eu acho que sim. Não é simplesmente super parecido. Eu não sei, mas ok, ele tem um escudo. Yeah, tipo, eu derrotei o primeiro desses chefes e eu não ganhei. Oh, ok, ele ele, ele morre, ele não sobrevive para segunda luta, ok. Você não ganha armas novas, porque não tem armas novas. Mas, na teia sonora, tem uma música dedicada pra você ganhar armas novas aqui, então, a propósito, olha só o tamanho do cara. Ele podia estar em Rocket Knight Adventures, a propósito. Ah, quer saber? Você é redundante. Deixa eu... Uh, pegar o Harnuckle, então, porque eu preciso de duas armas capazes de destruir paredes por algum motivo insano. Uh, yeah, eu acho que o plano era que tivesse armas para eles ali, só que acabou não tendo, por não ter tempo de desenvolvimento ou coisa parecida. E isso me decepciona um pouquinho. Seria legal ter armas completamente novas aqui, mas tipo, considerando que você já tem acesso a um arsenal tremendo aqui. Oh, sabe o que seria realmente fantástico para Make a Good Mega Man 1 level? Oh, aquele teto era um teto. Não parecia como um teto, mas era. Se na Make a Good Mega Man level com 3 uh, tivesse um sistema parecido aqui, se bem que pra falar a verdade isso não seria justo. Bom, Make a Good Mega Man Level Contest, eu preciso especificar para não confundir uh, com o equivalente de Super Mario World, cujo, tipo, eu acho que Mago 3 já existe faz tempo com o equivalente de Super Mario World, então... é uh, yeah, simplesmente, uh, é a minha expressão. Mas, é, tipo... Tem muitas fases nesse tipo de hack colaborativo que ia depender de armas específicas, então, sei lá, ia limitar demais uh, forçar você a ter uma arma específica, a não ser que tipo, você simplesmente colocasse um ícone na fase dizendo, Ei, agora você tem essa arma e você pode utilizá-la para esta sessão, o que, ok, tudo bem, eu acredito que... E yeah, não, isso, isso basicamente resolveria o problema. A proposta super legal dos designers de simplesmente permitir uh, que a esteira não uh, jogasse você na direção oposta ali. Super simpático. E yeah, a esteira te impede de seguir em frente ali. Tipo, isso meio que anula a game completamente. Eu acho que isso anula a game completamente. A proposta, eu gostei do fato deles terem isso, não vale a pena. Nem um pouco, sequer remotamente. Deve ser feito ícones para todas as armas, coisa que não existia, nos jogos originais. Ok, eu tava um pouquinho preocupado com aquela queda de spinos ali, só que não tinha tanto motivo assim. E yeah, é, vamos utilizar o topspin. Ne nesse... Oh. Bom, realmente, houve muito, muito tempo para se utilizar topspin aqui. Realmente, todas as oportunidades. Ok, tem espinhos dos dois lados da arena, e tipo, isso aqui é um Robot Master com duas barras de vida, isso é genuinamente fantástico, o fato de ele ter duas barras de vida, tipo, isso é tipo de coisa que quebra padrão aí, etc. mas... Ok, tipo, você só vai ficar uh, fazendo vento, ou você vai, tipo, decidir atacar... Oh, ele está atirando em mim, ele estava genuinamente atacando, ok, se a gente faz mitos caírem... Ok, você uh, está chegando um pouquinho perto demais. Ok, será que, será que eu vou ser épico o suficiente a ponto de derrotá-lo sem levar nenhuma pancada? Eu espero que sim. Ok, vamos... Oh não, ele me atingiu! Ah, tipo, é meio difícil distinguir as partículas uh, de vento e as partículas de tiro real que acontece aqui, então, e yeah. a... Bom, oh, a propósito, eu acho que tipo, não vai ter uma boss rush. Que tipo. Ou será que vai ter? Eu, eu não sei. Prefiro não questionar. Tipo, somente três chefes é menos. Eu, eu, eu, eu não sei. Eu não sei. Não deveria ficar fazendo conjecturas. Agora eu não sei se, tipo. A Wally tower em si É super longa ou não, mas eu acho que o ideal seria deixar para o próximo episódio, porque eu acho que, tipo, são umas seis fases de verdade aqui.